Fala galera, videozinho aqui, um lugar diferente, estou falando do carro, como vocês podem ver, e queria dar a minha opinião sobre o coronavírus, vou falar! Corona, Corona vídeo agora? COVID -19. Co Covid 19 Covid 19 Eu sabia que 38% dos americanos pararam de comprar cerveja Corona por causa disso? Você sabia? Mas enfim, não entrando em polêmicas aqui sobre esse medo que tá rolando, né? Todo mundo falando, caralho, não vou sair de casa, show sendo cancelado Um milhão de coisas sendo né, medidas do governo e tal Eu não vou entrar nesse mérito porque tá virando papo de política e religião não, né? Então não é o meu objetivo aqui, mas eu só quero aproveitar um gancho muito forte para você conseguir negociar melhor e estabilizar o trabalho de casa, home office, na sua vida. Porque a gente estava vendo ontem, né? é, acho que no Jornal Nacional, sei lá, um desses jornais aí, estava mostrando que várias empresas estão adotando políticas de home office agora obrigadas para evitar os trabalhadores se reunirem, blá blá blá, aquela história toda. Então, elas estão fazendo essa política de maneira obrigada. Então se não fosse por bem, tá indo por mal agora, então aproveita esse momento para você mostrar que home office funciona, que home office é legal, que a sua produtividade pode duplicar, e você pode dar muito mais resultado para sua empresa, então como que você deve fazer isso? Alguns passos. Tem até um vídeo aqui que eu explico direitinho como negociar um home office com seu chefe, dá uma olhada também porque tem várias outras dicas. Tem outro vídeo também aí clicando em cima você vai ver que eu falo das coisas importantes para você trabalhar e desenvolver um ambiente de trabalho legal em casa. Mas a minha dica que eu queria te dar uma dica para você aproveitar esse momento, essa oportunidade aí que o contexto está te oferecendo. Você tem que definir alguns indicadores-chave, né? Os <risos> falando no vídeo, KPIs, não os Key Performance Indicators, que são os que para você conseguir mostrar que hoje, trabalhando home office, você vai entregar muito mais do que antes, quando você trabalhava no escritório. E quais são as maiores distrações no escritório? É o papinho que alguém vai chegar na sua baia, ali na sua mesa e te distrair, são as reuniões intermináveis. Que eu lembro, na época que eu trabalhava na L'Oréal, às vezes meu dia era. Um dia inteiro de reunião, eu saindo de uma reunião, entrando na outra, e aí quando dava seis horas, sete horas da noite que eu ia começar a trabalhar nas minhas paradas. Mas enfim, um monte de coisa que quando você está no escritório acaba que são distrações de pessoas, distrações de reuniões, um monte de coisinha que te tira do foco ali, da produtividade, de talvez o um estado de flow, então você precisa separar muito bem, criar um ambiente de trabalho também favorável à sua produtividade em casa, mas uma vez que você acorda bem com seu chefe, o que, que precisa ser entregue, para quando? E você vai lá e dá um gás, entrega as coisas, aí né? se mostra disponível, né? você tem que estar acessível por telefone, pelo WhatsApp, ou se quiser entrar numa videoconferência, seja por Skype, seja pelo Zoom, você precisa estar né, criando essa confiança com ele para ele entender que home office é benéfico para sua relação, para sua produtividade e o valor que você vai gerar para a empresa. É muito importante você pensar na empresa e nas expectativas do seu chefe ou da sua equipe. Não pense em negociar home office depois desse período aí que as empresas estão sendo obrigadas. Não pensa apenas nos seus benefícios, porque eles são muito claros. Você vai ganhar autonomia, você vai ganhar mais qualidade de vida, você vai ganhar é, mais tranquilidade de não ter que pegar trânsito né, para ir e voltar para o trabalho. Então, isso tudo já está muito claro para você, que você precisa ter mais clareza dos benefícios e ressaltá-los sempre a empresa e pro seu chefe. Então são coisas como redução de custos, por exemplo, você vai gastar menos luz, aparelho, internet na empresa. Se você tem um carro corporativo, você vai gastar menos combustível, você talvez não gaste um pedágio ou ticket lá refeição, alimentação, aquelas coisas, transporte, você pode negociar para não ter esse benefício e ter um impacto no salário, enfim, tem várias coisas aí que você pode pensar. É você ter mais tempo para planejar as tarefas mais importantes, é você conseguir ganhar em velocidade e entrega a partir desses indicadores que você alinhou com ele. Então você precisa provar durante essa oportunidade, essa janela aí de tempo que está rolando é, essa, essa crise, Mostrar que é possível e desenvolver confiança com o seu chefe, beleza? Então, dá uma olhada nos outros vídeos aí que eu falo do passo a passo, dá o gás aí para aproveitar essa oportunidade e depois você negocia com ele para continuar. Se talvez não todo o período, fique um dia na semana, de repente, segunda de manhã, uma sexta à tarde ou uma quarta-feira que você consegue dar uma quebra aí na semana. Você vai ver o que, que faz mais sentido para você, de acordo também com a sua vida, com se você tem filhos, das coisas que você queira conquistar, se você quer dar um mergulho na praia de manhã, se você quer mais tempo para seus rituais matinais, para fazer exercício, pouco importa. Mas aproveita então essa oportunidade para. Depois continuar com esse grande benefício para sua vida, beleza? E se precisar de mais ajuda aí nessa reinvenção da sua carreira, em busca de mais qualidade de vida, dá uma olhada aí na descrição porque tem vários formatos que podem te ajudar, beleza? Até a próxima.